Olá, o melhor, olá, plagiando a nossa professora dos professores, é, olá para vocês. É, vocês, é um prazer falar com vocês, um prazer gravar essa, é, essa apresentação, estou aqui é, até concluindo um curso com a, com a professora Renata, um excelente curso, e, e aí eu estou fazendo essa gravação para falar um pouco para vocês a respeito da minha carreira, mas bem rapidinho e do que eu estou desenvolvendo e do que eu estou à disposição ah, também ah, para o que nós vamos falar agora, né? Vamos, é, vou me apresentar rapidamente. Ah, eu sou formado pela Universidade de São Caetano do Sul, uma universidade excelente. É quando eu fazia administração lá, eram cinco anos, é, hoje também é uma administração puxada, então eu sou administrador por lá, eu sou um especialista pela FECAP também, tenho pós-graduação em recursos humanos, é, é, tenho, é, tenho para falar de de escola, né, com a minha idade, com, com tanto que eu já estudei, tem bastante coisa para falar a respeito disso, mas vamos falar um pouquinho mais de, da área profissional, que é a área que me deu a, a maior universidade de todas, não é? Então vamos lá. É, primeiro, né, Grupo General Motors, eu tenho ali quase 18 anos trabalhando em recursos humanos trabalhava no, é um conglomerado da General Motors então eu era do RH da financeira GM hoje virou hoje atualmente é banco GM mas é, é uma escola profissional Fantástica a gente aprende muito trabalhando em empresas como não é nenhuma propaganda mas uh, é um excelente emprego como professor eu posso garantir para vocês que é um excelente emprego então eu, eu, eu tive uma excelente escola também no conglomerado Banespa, uh, trabalhei por volta de uns 18 anos. Também, quando o Banespa virou Santander, uh, veio o pessoal do, do, da Espanha né, que, comprou o, que comprou o Banespa, e aí eu aproveitei para seguir carreira de professor mas também é um uma outra escola gigantesca em termos de recursos humanos. A, a minha vida inteira lá é em recursos humanos, né? Trabalhei sempre, e, e de, de, de tudo que você pode imaginar de recursos humanos, desde a entrada, do, desde a hora de fazer o recrutamento, trazer alguém lá de fora para dentro da empresa, depois todos os caminhos que ele passa dentro de uma organização, eu tive, eu tive a oportunidade de trabalhar, de vivenciar tudo isso. Inclusive, folha de pagamento. Trabalhando, inclusive, com folha de pagamento. Okay? Uh, Uni 9 também. Dei aula na Uninove vários anos lá na Uninove Cinco, seis anos. Também gostei muito de trabalhar. Tinha muita gente competente. A Iambi, Morumbi, fantástica também. É um prazer ter, ter trabalhado esse ano aqui. Não estou na Iambi, mas... Uh, também aprendi com muita gente, a gente vai desenvolvendo, no nosso objetivo é desenvolver pessoas, é desenvolver alunos, nós somos educadores profissionais e tem é, excelente passeio, tenho colegas, né? tem, passei por amigos, excelentes professores, a né? exemplo até da professora Renata, a professora Renata é fantástica, também fez, fez trabalho de, de montar conteúdos para a universidade, Descomplica é uma universidade relativamente nova, uma universidade é, em, em EAD, né, mas é, um, é uma proposta também muito, muito boa. Desenvolver conteúdos para ela, para essa faculdade. Então, minha vida inteira eu falei para vocês, é Recursos Humanos e eu gosto disso, eu gosto de gente, gosto de trabalhar com gente. A ideia é essa, é desenvolver pessoas, a ideia é preparar pessoas, é, a ideia é aprimorar pessoas, não é? Não tem jeito, Nossa, a maior parte nós somos, é, como posso definir, somos empregados, não é? guardando aí as devidas proporções, claro que a gente, a ideia não é só desenvolver empregados, eu posso até usar né, colaboradores, profissionais, mas é gente que trabalha, a é gente do mercado de trabalho. Então, minha vida inteirinha foi nesses, nesses sub subsistema de RH, todos os subsistemas de RH eu passei, e eu gostei, Nunca, nunca, não que eu não quisesse ir para outra área, até fui, até fui, cheguei a ser, eu atuei como gerente uns quatro anos, gerente de auditoria também no conglomerado Banias, também era com gente, também era com pessoas, né, então a ideia é essa. E, e aí, dos meus cursos, nas, nas minhas aulas inteirinha gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, a, a, a, a, a gente vai passando por todo esse caminho aí, ok? Então, outra coisa importantíssima, soft skills, é, é uma coisa que se desenvolve muito atualmente, empresas estão contratando muito mais pelo comportamento do que uh, pela, com, pela competência comportamental, do que necessariamente pela competência técnica. Tem até uma fala que diz o seguinte, é... É, admite-se pelo conhecimento e demite-se pelo comportamento. Então, também são temas que, que eu tenho desenvolvido, que eu tenho trabalhado, e posso posso garantir que a grande maioria de empresas começa a avaliar pessoas, começa a selecionar pessoas muito mais pelo comportamento do que necessariamente pela a, pelo que a pessoa já fez, pelo currículo, pelo currículo técnico, né, que a gente fala a parte hard skills, né, que é a parte técnica, mas comportamento. E quando eu falei hard, hard skills, uh, soft skills, eu estou falando em, em comportamento pessoal. Também trabalhamos, também trabalho, né, comportamento organizacional, que é o, é o conjunto das duas coisas. Então, uh, para terminar também, tem desenvolver cálculos trabalhistas, né, uma disciplina inteira de cálculos trabalhistas. Então, eu queria falar um pouquinho rápido, aproveitar esse curso com a, com a professora, curso que eu fiz com a professora Renata, fantástica, uma pessoa, uma pessoa do bem, que eu tenho uma admiração muito grande. E aí, o eu, eu, meu, meu e-mail é uol.com.br E o meu telefone, até vou falar para vocês, é 11 994 90 -7777. 11 -90 Eu fico à disposição. Um grande abraço a todos.